Vamos todo mundo comigo pro um mundo invertido de Stranger Things! E aí meus cookmonsters mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio Seiji e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu trouxe para vocês uma luminária caixa inspirada na série Stranger Things. Eu estou completamente fascinado por essa série. Quando eu fiquei sabendo dela, eu tive uma curiosidade muito grande, porque tava todo mundo falando bem, só tinha gente falando coisas legais e positivas sobre a série. Então eu chamei o meu Pony e falei, Pony, vamos assistir comigo, por favor, a série? A gente começou no primeiro, já tava no último, porque foi maravilhoso. O tempo passou muito rápido e a série é muito boa. Stranger Things é uma série da Netflix e ela tá super cotada e tá super em alta. Alta. Essa série é uma série de alienígena, barra terror, barra suspense E os protagonistas são crianças E tem de tudo um pouco no universo nerd, geek muito legal Então se você gosta dessas coisas, diferentonas e super da mídia Corre conferir porque é muito legal E se você do outro lado tá curioso pra saber como fazer essa luminária caixa Confere o vídeo Você vai precisar de papel pluma preto Luzinhas de Natal um estilete, tinta preta e pincel, cola quente, caneta, régua e papel vegetal, com a impressão do logo da série. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para vocês baixarem em alta resolução. Para facilitar a minha vida, eu medi em um papel 21 por 21 centímetros, ou seja, um quadrado. E depois, redesenhei ele no papel pluma seis vezes. Com a régua e o estilete, eu recortei todos os quadrados. Em um deles, eu faço uma moldura de um centímetro e meio e recorto, deixando ele vazado. Com a cola quente Eu fixo o papel vegetal escrito Stranger Things Naquela moldura que a gente já tinha feito anteriormente E recorto as sobras que ficaram Em uma outra peça quadrada, faço uma medida mais ou menos de 4 centímetros por 4 bem no centro e recorto. Agora, eu começo a montar a caixa usando a cola quente, primeiro a base e depois as duas laterais. Em seguida, a parte de cima. Para a parte da frente, eu colo a do papel vegetal, onde está escrito Stranger Things. E para a parte de trás, eu colo a com um buraquinho quadrado pra gente poder colocar as luzinhas dentro. Com a tinta preta e o pincel, eu pinto as bordas brancas que ficaram do papel pluma para deixar o acabamento muito mais legal Agora é só colocar as luzinhas pelo buraquinho e acender a sua luta. É aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se você do outro lado gostou, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você do outro lado tem alguma sugestão ou quer aprender alguma coisa, ou quer que eu faça alguma coisa de diferente aqui no canal, não esquece também de deixar aqui no comentário. Deixe seu joinha para me incentivar a gravar mais vídeo. E se você ainda não é inscrito, o que, que você está esperando? Se inscreve aqui embaixo para poder acompanhar tudo que eu apronto por aqui. É isso aí, até a próxima e falou!